Olá Paz, tudo bem? Nós vamos apresentar para vocês uma sequência de vídeos e um e-book que vão falar sobre sete frases que não deveríamos falar para os nossos filhos. É isso mesmo, um estudo que nós fizemos que tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês também e que às vezes vocês nem nunca pensaram nisso. Vai ser bem legal, vamos lá! Paz, então... Nós falamos aqui no blog e com alguns de vocês por meio de mensagens diretas, ou até mesmo com os meus coaches, de birra, de incerteza, castigo, falta de limites, ou seja, uma série de tecnologia, uma série de fatores que influenciam diretamente a vida dos nossos filhos. Só que tem algo, e quando eu converso com muitos pais, que no primeiro momento não percebem e que depois eles veem que ou eles fazem isso com os filhos, ou eles vão fazer isso com os filhos. Por isso nós criamos essa série de sete frases que não deveríamos falar para os nossos filhos. São frases que falamos no nosso dia a dia e que com isso impactamos diretamente a vida deles. Talvez tirando um pouco do seu potencial, talvez criando alguns traumas, mas diretamente impactamos eles. E são frases comuns, tá, rapaz? A questão aqui, em relação a essas frases, é mostrar para vocês algumas interpretações que fazemos com base em todo esse trabalho que eu já desenvolvo, do coach e da programação neurolinguística. Você que não conhece a minha história, pode acompanhar o nosso canal do YouTube, está aqui esse vídeo, lá conta um pouco da minha história, você pode ir lá e ver um pouquinho. Então vamos lá, acompanhe o nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais, serão oito vídeos em um e-book que a gente vai falar sobre esse tema específico, eu sei que você deve ter ficado curioso, aí, o papai e a mamãe que está vendo o vídeo, em relação a essas frases. E vocês vão ver que são frases comuns, que nós vamos começar a falar com elas já agora. Tá ok? Acompanhe nas redes sociais, subscreva o nosso canal no YouTube, dê um like se gostou, passe para outros papais e outras mamães que vocês acham que pode também influenciar na vida deles, que podem ajudá-los. Ok? Aguardo vocês lá. Um abraço!